É muito legal falar, se o seu cliente fica pedindo desconto, se o seu cliente fica pedindo pra parcelar, que tá caro, que vai conversar, é porque você tá vendendo preço e não valor. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Tô aqui pra falar sobre um tema. Você tem problema na hora de vender? Você não sabe como é que você vende sobra Toda vez você fica falando, ai, meu Deus, Steel Frame é tão complicado. Ou então os preços da minha região são baratíssimos eu tenho que ficar me igualando pra isso. Cara, como é que eu vou vender Steel Frame, que é o sistema mais caro que eu vendaria que todo mundo já usa? E eu vou conseguir mudar isso. Eu tô aqui com o Sérgio, o doutor Vendas, nosso super convidado, <risos> que vai te dar umas dicas poderosas de como é que você faz pra mostrar pro seu cliente que o melhor caminho pra ele é o Steel Frame, a construção seco como solução. É, muito legal. Primeiro, eu gosto de falar. Primeiro que eu sou grande parceiro, né? É muito o trabalho de vocês. E diz assim, tipo, vamos falar sobre o mercado. Todo mundo sabe disso. Existe muita gente nota 5 no mercado. né? Então quem consegue ser nota 7, nota 8, consegue se diferenciar, consegue muito mais resultados. Então, por exemplo, aqui nós fizemos uma obra que você foi minha parceira aqui e a maior parte das pessoas não ofereceu um serviço legal. Primeiro, não soube se apresentar e tem muita gente que na hora de entregar a solução não foi legal, por isso. Se você é bom no que faz, se você tá bem treinado, você consegue... E se entrega ao que comprometeu, gera muito mais resultado. Eu vou ter que falar para você sobre... Vamos falar sobre venda agora. E aí eu tenho uma coisa hum. importante, né? O Sérgio teve é experiência, né, Sérgio? Porque ele fez uma obra agora, fez uma reforma no escritório dele, tá na sede dos vendásticos. E ele utilizou o drywall, utilizou a construção a seco. E teve essa experiência, teve essa percepção no mercado, né, Sérgio? É muito mais rápido. Eu, nós mudamos aqui para um prédio, Um prédio pequeno, de três andares, que dá 400 metros quadrados. É e aí, pô, vou, ter que fazer. E tudo bom corrido, três andares uhum. de bom corrido. E eu falei, cara, alvenaria. Eu falei, alvenaria, nada. Vou fazer drywall, contactei com vocês. É o que vocês sempre falaram. E eu vi uhum. na prática como cliente. Foi muito mais rápido, limpo. E a operação ficou muito mais suave. Então hoje, quem chega aqui... Quem, é muito interessante. Quem não sabe, quem não conhece drywall, pensa que é alvenaria. Então, aqui é muito legal. Então, eu me tornei, já era fã por causa do trabalho de vocês. E fiquei mais fã. Ainda. Mas vamos lá vamos vou falar sobre vamos falar de venda, vamos falar de mercado como que ajuda de... esse povo vamos falar de alguns conceitos é muito legal se o seu cliente fica pedindo desconto se o seu cliente fica pedindo para parcelar que tá caro que vai conversar é porque você está vendendo preço e não valor qual a diferença preço representa quanto o cliente paga Preço, o cliente paga, valor ele recebe. Uhum. Então, todas as vezes que tiver, tiver a ver com dinheiro, não importa se é um real, mil reais, um milhão de reais, cem mil reais, uhum. isso sempre é preço. E valor representa uma frase grande, ó. Valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente começa a ter após iniciar a interagir com você. Então, se o cliente perceber que está recebendo pouco... Mesmo que ele não saiba essa definição de preço e uhum. valor, se o cliente perceber que está recebendo pouco valor, ele quer pagar pouco preço. Porque o ser humano, por questão de sobrevivência, ele é egoísta. Ele quer receber mais do que tem direito. Então, se ele perceber que a pró... chega lá o prestador, Uhum. Chegou lá, pra fazer uma, você vai lá fazer uma apresentação de venda. Se você falar a mesma coisa que todo mundo, falar algo simples, vender característica. Ah, eu vou fazer obra em tantos dias, tantos metros, preciso de tanto material e custar tanto. Você só falou preço, você só falou característica, você não gerou valor, você não fez a pessoa visualizar o quanto ele vai ganhar, se for mais rápido, mais limpo, não uma mais bonito, né? não teve diferencial. Competitivo apresentar. Então, se você mostrou que você oferece pouco valor, pouco diferencial competitivo, que é uma obra normal, ele vai querer pagar um preço muito pequeno, sempre menor, baixo valor. Preço muito baixo, ou nem vai pagar nada, deixa que eu mesmo faço. Uhum. Meu sobrinho faz. Então vai pro YouTube lá, assiste o um vídeo da Dama de Jesus tenta fazer sozinho. Mas a questão é, se você gerar muito valor, se você mostrar a ele, a vantagem de, de utilizar steel frame, drywall, se você mostrar o seu diferencial, a sua experiência, o quanto que o cliente vai ganhar pela obra ser mais rápida, mais limpa, mais bonita, fácil. Se for coisa pequena, faz um final de semana ou em poucos dias, enquanto for, se for alvenaria, dá um trabalho sujeira. É isso aí. Então se você mostrar todas essas vantagens, se você perguntar a ele e levar ele a entender quanto ele vai ganhar se a obra ficar mais rápida, mais limpa, tal, não tem quebra-quebra, ele vai perceber tanta vantagem que ele vai ver valor. Nossa, vai ficar muito muito bom caramba, vale muito a pena. Então, quando você mostra para o cliente os benefícios, ele fica, ele vê que ele vai receber muito. Olha só que coisa interessante: se ele vê muito valor, muita vantagem em contratar você, ele vai ancorar a percepção de preço lá no alto. Clancy. E a parada é a seguinte: nunca fazer o cliente pensar que vai ser barato, que vai ser é, é pouquinho. Não, você tem que fazer o cliente pensar nesta fase da negociação. Que o valor vai ser muito alto e o preço vai ser muito alto. É muito... É o momento do primeiro contato, né? Quando ele tiver come, começar fazendo perguntas, outra coisa, perguntas inteligentes fazem o cliente perceber que você sabe muito. Assim, nós somos uma empresa de treinamento, de consultoria, fazemos as empresas crescer. o canal, ó, o canal do YouTube dele, ó, se, ah, -se então, bacana. Vai lá depois, <risos> vai lá depois. youtube.com.bricardo rocha. Ou se você pesquisar Doutor Vendas, você encontra a gente. Então, quando as empresas ligam pra cá, uhum. a minha equipe não pode dar logo o preço. Então, se o cliente perceber, que ele vai receber muita vantagem, nossa, muito legal, cara, essa pessoa é profissional. E aí, quando uma empresa liga para cá para querer contratar a gente, pedir uma proposta, a minha equipe não pode dar logo o preço. Ela tem uma listagem com umas 10 perguntas... Aí eu falo isso? Porque brasileiro tem a mania de pedir preço de tudo, né? É. Não sabe nem o que é, mas ele pergunta. É, porque na verdade, até 20 e poucos anos atrás, a nossa sociedade não, não, via, não percebia diferencial competitivo. Quando os serviços e produtos eram todos parecidos, uhum. o único diferencial era preço. Então a gente começou a construir nos 20 anos para cá, o mercado brasileiro começou a entender algo sobre diferencial competitivo, sobre valor, sobre diferenciação. Então a gente tem uma lista de umas 10 perguntas. Eu, mas por que você precisa aumentar suas vendas? O quanto você vem perdendo por não ter o um resultado? Que você gostaria? Onde está as principais falhas da sua empresa? Você já avaliou a rotatividade da sua equipe? Você já analisou seu ticket médio? Uhum. Será que você não está recebendo lucrando muito pouco por cada, por cada vez? A pessoa, caramba, mas como assim? Pode lucrar mais? Então só ao fazer perguntas... Ah, e tem uma pergunta que eu gosto muito, que ah, é? é, essa é muito legal, quase que no finalzinho, pergunta, me diga o seguinte, que transformação que acontecer após o treinamento, após a consultoria, para você ter certeza que foi o melhor investimento que você já fez na sua empresa. O que, que é transformação e que mudança, então, no seu caso? Vou falar de obra. Que que tem, o que, que tem que acontecer no final da obra hum. para você ter a certeza que foi o melhor investimento que você fez? O que, que você quer? Como é que você é que a gente finaliza essa obra? Você tem que olhar assim, nossa, valeu a pena fazer essa obra porque aconteceu e a ideia é, é não dar Opção. Você não sabe o que? Foi mais rápido, mais limpo, mais barato? Você tem que entender qual o motivo para a pessoa comprar com você. Porque as pessoas compram pela, pela, pela visão delas, não pela opinião delas e não pelas nossas. Uhum. A maior parte, da, e quem é profissional técnico tem muito esse problema. Ah, é? Profissional, em qualquer área. Seja construção civil, seja a medicina, seja... Uhum. Tecnologias, não importa o que é. Vamos lá. O profissional técnico, ele, ele foca muito na operação, uhum. como fazer entrega. Esses são argumentos racionais. Caio muito tá até que a gente estava conversando, que eu falei né, para ele, que eu bato toda na tecla. Não adianta saber projetar, construir, gerir obra. Não sabe vender, você... Você vai fazer esse serviço para quem? E quem toma a decisão é o emocional e não é o racional. Uhum. Então, na verdade, você tem que entender. Por exemplo, se eu chegar na frente do cliente, eu quero fazer uma casa ou eu quero fazer salas aqui na minha empresa. Uhum. O que, que eu perguntaria? Me diga o seguinte, você já fez isso alguma vez? Qual foi o material que você usou? Você já fez uma obra? Uhum. Foi com alvenaria? ou o frame drywall? Ah, geralmente deve ser, a maior parte vai ser alvenaria. O que, que foi ruim? Aí a pessoa tem que fazer o cliente falar, ah, demorou, foi sujo, o cara estava te Ah, como é que você se sentiu? Deu vontade de surtar, abandonar tudo? <risos> E fugir? O preço foi planejado ou estourou o orçamento, como geralmente acontece com a alvenaria? Então, esse tipo de pergunta vai lembrando a pessoa a dor, como foi ruim, como foi dolorido contratar antes. E aí depois a gente entra falando do Show frame. Uhum. As vantagens. Isso. A pessoa, nossa, é isso que eu queria, é isso que eu estou querendo. E o que, que você gostaria que acontecesse após a obra? A pessoa vai dizer provavelmente: ah, eu gostaria que fosse rápido, que nem. Que você falou, que não tivesse tanta sujeira, que a casa não ficasse toda suja, ou que eu perdesse o controle das despesas. Então, digamos que o cliente fala, perdeu o controle da despesa. É, isso então, a partir, né? a partir a daquele momento, eu vou construir toda a minha argumentação para mostrar que com você ele não vai perder o controle. Se o cliente falar que foi sujeira, vou construir a minha argumentação, dizer que a sujeira é muito menor. Se ele falar que demorou muito tempo a obra, eu vou construir o argumento com os diferenciais competitivos do Steel Frame, mostrando que com a gente o tempo é muito menor. Uhum. Os clientes compram pelas razões deles, então ao perguntar que transformação, o que, que tem que acontecer, uhum. como é que tem que ser depois, vai permitir construir toda a minha argumentação para eliminar exatamente aquela objeção. Batalho. Que vender quer dizer eliminar e superar as objeções. Legal.